A minha segunda dica é a série que acabou na semana passada, que é Better Call Saul. Para mim, é uma das melhores séries que eu assisti nos últimos tempos. É, uma, é um prequel, né? Uma, é o, eles contam de uma maneira o que, que acontece antes de, de Breaking Bad, que é o que, em teoria, veria depois de, de Better Call Saul, mas na verdade veio antes, etc. Mas quem assistiu tá, tá, tá entendendo. A última temporada é uma obra de arte, em termos de cinematografia, de direção de fotografia, de roteiro, de cliffhanger, de resolver os nós, todos os nós que foram armados durante o início da temporada. Então, é uma obra de arte. Os dois últimos episódios são, assim, Fantástico. Se não ganhar M, realmente, pelo menos para mim, é uma injustiça gigantesca. Então você, espectador, você ouvinte aí do podcast, tá interessado em fazer filme, quer fazer um filme de escalada, quer contar a história de alguma coisa, assista Beroccal Sol e preste atenção em como que são feitas as tomadas, né? Como como que é, como que é feita a filmagem, como que é feita a composição fotográfica, como que é elaborado todo o roteiro de você contar uma história sem pressa de ficar entregando por diálogo expositivo aquilo que você quer explicar. É uma aula, é uma aula de como contar uma história. Então fica a dica do Titio Luciano, Better Call Sol está na íntegra todas as temporadas no Netflix.